Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Neste 23º domingo do tempo comum A imagem que aparece de Jesus no Evangelho É a imagem de alguém que cura as pessoas que estão doentes E hoje neste Evangelho Jesus cura um surdo mudo Alguém que não conseguia falar e nem ouvir Essa doença exclui alguém da sociedade Da comunidade Porque ela não consegue se comunicar Não consegue se afirmar Não consegue dizer quem ela é Jesus olha para o céu E depois cura este surdo mudo Abre os ouvidos e solta a língua O povo todo ficou muito impressionado Jesus recomendava que ninguém ficasse sabendo, que não contasse nada para ninguém Mas quanto mais ele recomendava, mais o povo divulgava E dizia também que Jesus ele faz todas as coisas muito bem São Francisco de Assis também sofria de uma doença A doença de São Francisco era no olhar Ele não conseguia olhar para os reprosos era para ele repugnante, era amargo, era insuportável olhar para o irmão leproso Mas São Francisco no seu testamento ele diz que o Senhor mesmo o conduziu entre eles E ele começou a ter misericórdia para com eles E aquilo que antes era amargo, era doloroso, se transformou em doçura da alma e do corpo Ele passou a ver, o Senhor curou o seu olhar fez com que São Francisco sentisse um prazer em olhar para o rosto dos irmãos. E o próprio São Francisco dizia que enquanto ele não conseguia olhar para o rosto dos irmãos, ele estava vivendo uma situação de pecado. Uma pessoa que não consegue olhar para o rosto do irmão excluído, ele está numa situação de doença, uma situação de pecado. Então, São Francisco foi curado pelo Senhor e ele passou a ter misericórdia e a começar a olhar para os leprosos com o olhar de Deus E a encontrar em cada irmão leproso, alguém que é querido, que é amado por Deus Então ele sintonizou o seu olhar com o olhar de Deus O próprio Senhor o curou e transformou o seu olhar num olhar de misericórdia Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o um coração sempre agradecido.